Bem, então nós vamos começar criando a peça. Vamos ao SolidWorks. No SolidWorks vamos clicar em novo, clique em peça, em seguida clique em OK. Vamos começar trabalhando pelo plano superior. Basta clicar com o botão direito, entre em modo de esboço. Ao clicar em modo de esboço, o SolidWorks vai trazer o plano à sua vista normal. No menu drop-down na aba esboço selecione a ferramenta retângulo central ao selecionar a ferramenta quando parar o cursor no centro da sua tela você vai perceber que esse pequeno ícone amarelo estará sendo mostrado clique arraste e clique novamente utilize a ferramenta de dimensão inteligente vamos atribuir o valor para a parte superior da peça de 108 milímetros Aqui nós teremos o valor de 50 milímetros. Nosso esboço está completamente definido. Essa mensagem você consegue verificar aqui na parte inferior. Quando o esboço está totalmente definido, significa que nós não podemos alterá-lo acidentalmente. Ou seja, muitas vezes ao utilizar a ferramenta de seleção, a gente pode clicar numa vértice ou numa aresta e arrastar acidentalmente, fazendo com que o seu esboço se deforme. Dessa maneira, não. Então vamos clicar em confirmar. Vamos clicar em Recursos, selecione a ferramenta de ressalto base extrudado, o valor será de 15 mm conforme sugere o desenho. Vamos clicar em Confirmar, feito isso selecione a face superior com o botão direito, entre em modo de esboço e clique em Normal A. Se sua caixa de orientação não estiver aparecendo, basta clicar na sua barra de espaço que ela estará aparecendo para você e logo você clique nesse grampo de fixação. Vamos selecionar a ferramenta de ranhura reta, nesse ponto nós vamos aproximar o cursor do nosso mouse até o meio dessa aresta, perceba que esse pequeno ponto em laranja aparecerá, clique, arraste, clique novamente, arraste novamente e por fim clique de novo. Vamos utilizar a ferramenta de dimensão inteligente, então essa aresta terá 20 milímetros e o raio. Será de 5mm. Com o nosso esboço totalmente definido, vamos confirmar. Selecione a ferramenta de corte extrudado. Dê um leve giro na peça e vamos informar que a condição final será passante. Clique em OK. Com o botão direito, clique novamente sobre a face. Entre em modo de esboço. Vamos colocar a vista normal A. Clique do lado de fora. E selecione a ferramenta Offset de Entidades. Selecione essa aresta, esta e esta. Então, ao selecionar as três arestas, o SolidWorks está fazendo um offset da aresta selecionada e a distância está em 10mm. Nós vamos diminuir esse valor para 2mm e vamos clicar em OK. Selecione a ferramenta de linha, clique neste ponto e em seguida clique neste outro ponto. Basta clicar em confirmar, selecione a ferramenta de seleção e confirme. Ao confirmar nós vamos novamente utilizar a ferramenta de corte extrudado. Será um rebaixo de 2mm. Vamos clicar em ok. Nesse ponto nós vamos criar os furos na parte superior da peça. Então vamos clicar com o botão direito, vamos entrar em modo de esboço. Na caixa de orientação, clique em Normal A ou então clique em Vista Superior. Selecione a ferramenta Círculo. No ponto central da peça, clique e arraste. Vamos adicionar o valor de 30 milímetros. Clique em Confirmar. Confirme de novo. E vamos utilizar a ferramenta de corte extrudado. Esse rebaixo será um rebaixo de 3 milímetros, clique em OK. Vamos clicar com o botão direito sobre a face novamente e vamos entrar em modo de esboço. Novamente com a vista normalizada, nós vamos utilizar a ferramenta Círculo, só que nesse ponto nós vamos clicar no ponto central e arrastar, o valor será 20 milímetros vamos criar quatro novos esboços perceba que eu não estou me importando com o diâmetro desses esboços tá? vamos utilizar a ferramenta de seleção selecione o ponto central este outro ponto central e informe que a relação entre eles é uma relação horizontal o mesmo você vai fazer com este ponto e este outro ponto só que dessa vez vertical agora com este ponto e este outro ponto pressionando sempre a tecla control nós vamos informar que eles são horizontais e agora este ponto e este outro ponto vamos informar que eles são verticais vamos clicar em ok agora nós vamos selecionar todas as arestas e vamos informar que elas são iguais vamos confirmar utilize a ferramenta de dimensão inteligente desse ponto até este outro ponto o valor será de 30 milímetros desse ponto até o ponto central 15 milímetros a distância entre Essa aresta e o ponto central será de 12mm. E desse ponto também 12mm. Vamos atribuir o valor de 10mm de diâmetro para os círculos. Agora vamos clicar em confirmar. Feito isso, vamos selecionar a ferramenta de corte extrudado e vamos selecionar a opção até o próximo confirme então, boa parte do desenho já está feita selecione essa face lateral e entre em modo de esboço vamos colocar a vista normal a selecione a ferramenta de retângulo de canto clique no menu drop down selecione retângulo de canto clique arraste e clique novamente botão direito selecionar para garantir que essa aresta está alinhada com essa outra aresta pressione a tecla Ctrl, selecione as duas e informe que a relação entre elas é uma relação colinear feito isso vamos utilizar a ferramenta de dimensão inteligente o valor dessa aresta será de 40 milímetros e o valor dessa aresta até este ponto será de 20 milímetros e a altura dessa aresta será 4 mm. Vamos clicar em OK. OK. Leve giro no objeto. Vamos utilizar a ferramenta de corte extrudado. E vamos selecionar o modo passante. Feito isso, clique em confirmar. Agora nós temos o nosso objeto. E vamos aplicar o chanfro. Na aba Recursos, logo abaixo de filete, selecione o menu drop-down e selecione a ferramenta chanfro. O primeiro chanfro terá o valor de 1mm e ele estará em 45 graus. Então selecione a face cilíndrica dentro do furo, nos quatro pontos da peça. Feito isso, o Solidworks vai te trazer... Uma pré-visualização de como o recurso estará sendo aplicado. Dê um OK. Leve giro na peça. Vamos selecionar novamente a ferramenta chanfro. Só que dessa vez o valor será de 1mm e meio. E esse chanfro será aplicado nessa aresta. Vamos clicar em OK. Feito isso, coloque o seu desenho em modo de vista isométrica. Clique em Salvar. Eu vou nomear de minicurso 2, porque eu já tenho um arquivo salvo, e vou pressionar